E aí, bombardeiros, sejam bem-vindos ao canal, a Kai23. Uh, espero que vocês estejam bem. Uh, eu vou dizer que estou bem, né? Porque eu não me acordo colocando apenas um pé no chão. Eu coloco logo os dois para não ter problemas em cair no chão. Bom, vamos direto logo ao assunto. Fui vítima de racismo. E isso foi muito chato, porque eu não imaginava assim que ia ser um grau tão alto. Entendeu? principalmente, tenho recebido mensagens assim. Nas minhas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, também no WhatsApp, né? Bem, nem todos têm meu WhatsApp, mas um carinha aí saiu vazando meu WhatsApp aí uh, E isso foi, pra mim foi chato As outras mensagens também estão no Instagram E isso pra mim foi muito chato Eu não imaginava, né, que pô, as pessoas é, poderiam chegar a mim a falar dessa maneira assim Entendeu? Não levo como brincadeira, levei um pouco a sério Porque realmente não era algo que eu esperava Eu leio comentário todos os dias E, e não espero por esse tipo de coisa Entendeu? Não imagino que, vai, que eu vou me deparar com isso Entendeu? Bom, entrei no YouTube já sabendo que eu poderia Sim é, Me meter com certas coisas, entendeu? Uh, não gosto de confusões Não gosto de, de, de Falar de outras pessoas aqui no meu canal Se uma pessoa me mete em confusão Deixa ela lá, é, não importa. Então, mudando de assunto, uh, um cara chegou no meu Facebook. Não é só ele, são várias pessoas. Não tem como mostrar todo mundo, porque também são palavras horríveis. É, chegou no meu Facebook e começou a falar esse tipo de coisa. Entendeu? Isso pra mim foi triste pra caramba. Entendeu? Porque eu respondo todo mundo, não respondo você na hora. <cười> Porque são muita gente, muita gente mesmo, mandando mensagem E garanto que é, é muito complicado pra mim estar tá respondendo todos de uma hora só, entendeu? E pra mim é isso, é muito chato Eu garanto que não é todo mundo que consegue responder todo mundo, entendeu? Apesar do meu canal não ser tão grande, entendeu? eu dou liberdade pra galera conversar comigo uh, E já no YouTube aconteceu a mesma coisa o cara veio e fez esse comentário aí, que vocês estão vendo aí na tela, eu não vou ler uh, Devido aos palavrões que há no comentário, eu leio aí é, em voz baixa aí na sua mente mesmo, não fale esses palavrões Entendeu? São palavrões de maneira racista, que isso pra mim não cola, não gosto desse tipo de coisa Então peço pra que vocês aí que, que querem ter contato comigo uh, não, não chegue pra mim falando esse tipo de coisa galera, porque isso mexe muito com a pessoa, entendeu? Uh, porque não sabe, eu sou negro, entendeu? E realmente é chato. Para as pessoas. Uh, passar por certas situações assim. Por simplesmente ser de uma cor diferente. Entendeu? Uh, a outra coisa é que, devido a esse tipo de problema, eu vou estar tá desativando algumas redes sociais. Vou estar tá parando de estar tá utilizando algumas redes sociais. Entendeu? Uh, achei a galera até vai ficar um pouco chateada aí. Vou estar tá postando coisas no YouTube. Mas apenas relacionado a Bomber Friends mesmo Entendeu? Mas contato direto vai ser complicado A galera que quer comprar fanart aí Entra em contato por e-mail, tá certo? O uh, pessoal do, da equipe Bomber Friends também Galera que quer uh, divulgação Manda por e-mail Não dá pra mim estar tá respondendo mais aí nas redes sociais uh, Porque é muita gente racista que tem lá Então eu só não gosto de De estar tá me deparando com esse tipo de coisa Entendeu? Pô, me acordo todos os dias pensando Como é que vai ser o dia seguinte Vou fazer novos vídeos e tal Ultimamente tô fazendo tudo, tudo sozinho Entendeu? E pra mim é muito puxado Porque consome muito meu tempo Mas eu faço tudo com amor Não tem esse negócio de eu acordar cedo é, Fazer algo e ter essa preguiça Eu olho pro canal e vejo minha conquista Entendeu? E eu faço tudo sozinho, ultimamente estou fazendo thumbnail, tudo, tudo sozinho mesmo. É, isso pra mim tá indo bem legal, só que consome muito meu tempo. E realmente eu quero deixar uma mensagem pra vocês que não façam esse tipo de coisa, tá bom? Se esse cara comentar aí, né, deixar algum comentário, por favor, não, não precisa xingar ele, talvez ele tava num, num momento difícil, talvez não tenha apoio dos pais, ou não sei, talvez deve ter perdido alguma coisa e fez isso para tentar se sentir bem, e meio que acabou uh, acabando com a alegria de alguém para que a alegria dele ficasse melhor, <risos> e um recado para os racistas. É que no encontro de duas mãos de cores diferentes, elas refletem no encontro uma sombra da mesma cor, então somos todos iguais, galera. Douglas, vai desistir por conta disso É lógico que eu não vou parar A gente tem que ir porque temos muito trabalho pela frente Seja como o Super Mario mate todos os dragões Passe todas as fases, pulando muros e tomando café Valeu pela dica Amigos são para essas coisas Papai ama você seus lindos Douglas, vamos trabalhar na temporada 10, né? <risos> Ai. Silêncio? Vamos embora, ele já sabe demais <risos>